Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2022. A partir de agora, você interagindo aqui junto conosco, você é, participando, colaborando aqui com o nosso jornal, tá? Olha aí, você vai participar pelo WhatsApp... Pode enviar vídeos e imagens para o 997 4426 Nos ajude. Ajude o Nilson Araújo a fazer aqui o nosso programa. Tá aí, filma aí na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na horizontal. E envie para esse número que está aparecendo no seu vídeo. Se inscreva no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho. E vamos compartilhar aqui o nosso programa de hoje. Vamos para frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, um episódio que a família Mendes jamais, jamais querem rever: é o alagamento, a enxurrada que teve no início do ano passado, precisamente no dia 10 de janeiro de 2021. A chácara da família alagou. Foi coisa de outro mundo. Veja só as imagens que nós temos aqui pra você. Olha aí, ó. Ficou assim, desse jeito. Olha a nossa situação. Olha como que tá. Uma e pouco da manhã a gente aqui, ó. Vendo se não vai... Olha, não... a manilha não tá se cortando mais o tanto de água. Morágua água tá subindo, vida. Só Deus para ter misericórdia de nós mesmo, hein? Só Deus para ter misericórdia desse povo. Olha aí, ó. Olha aí, imagens impressionantes. É, a chuva, né? A enxurrada... Fez com que vizinhos e parentes ajudassem a socorrer as pessoas que ali estavam. Olha só quanta água! Essa água desceu tudo lá de cima, ó. É, foi parar lá embaixo. Manilhas é, obstruídas, precisando de manutenção, precisando de, de da colocação de novas manilhas. Olha aí, fogão! Família perdeu praticamente tudo, minha gente. Praticamente tudo. Olha que situação. É alastradora, incrível Olha as pessoas tentando ajudar ali A família com crianças Além por cima, olha a caixa de som, não é isso? Caixa de som, bicicleta, é, é tudo Acabou com tudo lá no, no, no, na rua João Pereira No bairro Cruzeiro do Sul Esse episódio, essas cenas aí É, é, é do ano passado, aí o que foi feito? O que foi dialogado? É, juntamente com a prefeitura Eles fizeram ali uma reunião Intermediada aí por um vereador na época, e aí a prefeitura enviou lá alguns engenheiros, né, até o local. Tá, vamos colocar mais, é, é, uma, uma, mais manilhas, né? Porque essa já não tá dando conta de escoar água, né? Porque atrás tem um riacho. Olha, aí é uma manilha, ó, tá vendo como não dá conta? Aí a prefeitura falou, vamos colocar mais uma. Mais uma mais uma série de manilhas, aí já divide a água, já dá uma melhorada. Mas isso foi no ano passado. O ano passado, janeiro de 2021, já se faz um ano. Estamos em fevereiro. E aí só ficou apenas no papo, na conversa. É, os moradores pedem providências por parte da Secretaria de Governo aqui de Santa Bárbara do Oeste. É, a Secretaria de Obras. Para que possa atender aí né, a situação dos moradores é, da colocação dessas manilhas para passagem de água, hein? É, é após a invasão da água, houve essa reunião, né? Mas não passou disso, né? E aí, sem solução, tá sem solução. Aí toda vez que forma o tempo e tem a previsão de chuva, aí os moradores ficam apreensivos e ficam apreensivos é, com razão, né? Olha, acabou gente, acabou com a, os móveis, com a casa, casa toda inundada. Parece cenas da capital, né, de São Paulo. Mas isso aqui, ó, aconteceu em Santa Bárbara do Oeste, no bairro Cruzeiro do Sul. A família Mendes que pede socorro, que pede ajuda. Eles procuraram a nossa reportagem nós já notificamos aí a Prefeitura de Santa Bárbara para que dê uma solução para esse problema aí, tá? Porque desse jeito não pode ficar, né? Desse jeito, do jeito que, que está, não dá. Porque toda vez, como eu disse, que forma aí um temporal, né? As nuvens se fecham, é, é preocupação. Será que a nossa chácara, será que o, né, a, o nosso loteamento vai inundar de novo? Tá? Gente foi coisa de foi terrorismo, viu? Coisa de outro mundo. Olha, a Eliane Soares da Silva, ela tem 49 anos e ela foi diagnosticada com um tumor do reto, né? O câncer. E hoje ela pede ajuda também. Já fez vários exames, já teve aí a, a biópsia também e ela aguarda mais uma pessoa, mais um paciente que aguarda na fila da CROSS residente lá na rua Campo Grande, no bairro Cidade Nova. Ela necessita dar início à quimioterapia o quanto mais rápido. No final do ano ela teve a biópsia e que confirmou esse tumor e o problema que ela hoje luta, enfrenta cara a cara, vencendo intensamente todos os dias. Passou aí por vários é, problemas, dificuldades familiar do ano passado, é, cria o neto sozinha praticamente, que é, aliás, a principal motivação de sua recuperação. Está desempregada é, e ela pede ajuda aqui ao é nosso programa. Pede ajuda é, o, o mais urgente possível, viu? Olha a situação, quantos exames que ela fez e hoje está aguardando por mais um caso, né? Da pessoa diagnosticada com câncer. Dois meses, 60 dias, 60 dias. Se a pessoa não entra com uma ação judicial, se a pessoa não vem até a imprensa, né? Se manifestar, ela fica lá a Deus Dará. Cadê os nossos deputados? Esse ano é ano de eleição, viu? Esse ano é ano de eleição e vai ter deputado aí, a Deus Dará, batendo no seu portão. Acredite, vai ter deputado é, Indo ó, em regiões como essa que nós mostramos anteriormente é, é, das, Da inundação que teve nessa chácara E você vai até se assustar Nosso senhor por aqui Pois bem, aproveite para cobrá-los Aproveite para cobrá-los Principalmente na saúde Essas pessoas que são Esses pacientes que são diagnosticados com câncer é, Precisa ter mais agilidade é, quase dois anos e meio já com a pandemia e aí esqueceram que o câncer mata também é impressionante o negócio desse aí né é a pessoa fica aí apreensiva porque não chama tá na fila do cross do central de regulação e aí fica elas por elas o povo tá pedindo socorro o povo tá pedindo ajuda né olha ontem teve uma ação da polícia militar aqui em Santa Bárbara do Oeste em mais quatro cidades aqui da nossa região que é atendida pelo 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Foi uma operação contra furtos e roubos de veículos. É, olha aí, um número grande aí de, de, de policiais, de agentes de segurança. Nós, inclusive, entrevistamos ontem né, o, o, o coronel é, do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior de São Paulo, que sede em Americana, é, o coronel que sobrevoou ontem é o, o tendente coronel Adriano Daniel É né, realizado através de um planejamento da Polícia Militar Olha aí a ação do, do, do, do, das viaturas né? Aliás, foram 20 viaturas né? 60 policiais é, que participaram desta operação Olha aí o BAEP, hein? Olha aí, ó né? Os, As viaturas do BAEP também do, O Águia da Polícia Militar Apoio, foram... É, mais de 80 pessoas aí abordadas e um trabalho fantástico de prevenção a, a furtos e roubos de veículos aqui na nossa região, tá? E você, você munícipe, você como comunidade, você como população, também tem uma participação ativa para ajudar as forças de segurança em operações como estas, né? Denunciando, claro, 190. 181, diz que denúncia. Tá? Parabéns aí ao, ao coronel. É, show de bola, viu? Tá bom? Ah, tá. Quem, quem? A, a, a Joyce, ela enviou imagens aqui. É, essa. A, a Joyce, ela é, é de algum jornal? Ou? A, a do, do. Ah, tá. A Joyce. A a a, a a a Joyce que nos enviou aqui. Obrigado, viu, Joyce? Enviou. Aqui as imagens, aqui para a redação do, do, do Jornal da TV SB Notícias. Obrigado é, é, pelo carinho, um trabalho fantástico, como eu disse, é, a Sargento Joyce, né? É, do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Obrigado, viu? Conte sempre junto, é, conte conosco aqui do... Do, do, do Jornal da TV SP Notícias Da Rádio Brasil, porque nós sabemos Também, a população sabe Que pode contar também Com a polícia militar Vamos embora Vamos lá então, obrigado pelo carinho Agora você vai continuar Aqui com o Nilson Araújo, mas Às 11 horas, 5 minutinhos Vou pro outro estúdio Vou pro Espaço aberto Pela Rádio Brasil Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau.